Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, quem fala com vocês aqui é o Will E hoje a gente vai falar se ainda vale a pena comprar né, um Playstation 4 ou um Xbox One Antes de mais nada, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho Justamente para eu conseguir trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui, beleza? Então vamos para a vinheta! Fala galera! Então, é, se você chegou até aqui, é porque você ainda está indeciso, né, se vale a pena comprar um console para essa nova geração. Eu digo para vocês já, prontamente, né, sem tutibiar, que vale a pena sim. Vale a pena sim porque, é, primeiro, né, quando a gente fala, os preços caíram bastante, apesar de estar um pouco caro ainda, acredito que infelizmente muita gente ainda não consegue comprar. Mas, se você fizer uma forcinha ali, assim, você encontra consoles. Eu dei uma pesquisada legal, né? Em vários canais aí. Você consegue achar com, consoles é a partir de 700, 800 reais. Aí o legal é ver a procedência, né? Então, analisando totalmente a procedência, né? Tomando um cuidado. Se você, inclusive, eu já comprei muitos consoles online. Né? Já, já comprei muitos, tá? E, assim, não foram. Coloque aí pelo menos umas. Mais de 10 vezes que eu comprei. Eu tenho aqui vários consoles. Então, é, se vocês quiserem que eu traga um vídeo para vocês, né? Com dicas e orientações para vocês é, fazer uma compra é, de usado, né, de videogame mais segura, eu posso trazer para o canal aqui para vocês, né? Que eu acho que é importante esse conhecimento aí compartilhar com vocês. Então, voltando aqui, os preços eles estão. É, é, é, o preço ele varia, né? De, entre o novo e o usado. De 800 a até R$ 2.500. Então, assim, a disparidade é muito grande. E se você der uma garimpada, você consegue achar um, um, um console, né, tanto PlayStation 4 como Xbox One, com preço legal, aí, um usado. O ponto importante é, é, que eu recomendo é vocês não comprarem a primeira versão nem do PlayStation 4 nem do Xbox One. Eu tive a primeira versão do Xbox One, deu problema. Eu também tive a primeira versão do, do PlayStation 4, não deu problema, mas. É aquilo, né? É sorte, mas aí depende muito do uso, depende muito como a pessoa é, utiliza o console, se já caiu, se não caiu, então é difícil você ter uma procedência garantida nesse sentido. É, mas se você puder apostar né, nos, nos mais recentes, no PlayStation 4 e, Zin, e também no Xbox One S, é certeza que você vai ter menos dor de cabeça, isso é fato. Agora, se você puder comprar um console novo, putz, aí esquece, né? Aí você, é, é a sua alegria. Porque o console geralmente vem com garantia de no mínimo 3 meses, dependendo do lugar que você comprou. No Xbox geralmente tem, né, que ele é, é fabricado aqui no Brasil, você vai ter uma garantia maior de pelo menos um ano. Então isso você vai ficar mais tranquilo. Uh, então vamos lá, é, de Playstation 4, tá? Você vai encontrar ali o Izen a partir de R$ 1.100. Dificilmente você vai achar menos que isso, só se o cara estiver desesperado para vender. Tá? E mesmo assim, né, tome as precauções uh, Já o, o Xbox One S, você encontra ele por 900 mil reais tá? Aí você avalia a quantidade de jogos, controle, esse tipo de coisa Então eu acho que é, que é legal vocês analisarem isso uh, Agora falando um pouco do, da biblioteca de jogos é, Por que, que eu, eu acho que vale a pena, muito a pena? Porque assim... É, é, a biblioteca, falando do Xbox, você vai trazer a biblioteca de, do Xbox original, do 1. Você vai trazer do 360. E você vai ter agora, né, do Xbox One S. É assim. E tudo que você adquirir aqui, quando você comprar né, o Xbox SX, né, que é o Series X, o novo Xbox. Você vai ter toda a tua biblioteca lá também. Que ele vai ser 100% retrocompatível. Olha que bacana. Uh, então, esse... Putz, é, um, é um ponto interessante e essa geração ela, ela deve durar Diferente das gerações anteriores, que muitos jogos acabam é, fechando servidores, principalmente na questão online, né? Que é o, é o que. Querendo não, né, é o que determina quando o console de fato vai morrendo, quando o pessoal vai fechando os servidores dos jogos. Eu acho que isso vai demorar muito mais para acabar, né? Comprando com a geração passada de PlayStation 3 e Xbox 360, onde muitos jogos foram fechando servidores e você não, consiga, não, não, não conseguia mais jogar online. Nessa geração, eu acho que vai ser pouco. Pouco provável, por quê? Porque você vai ter retrocompatibilidade é, retro e você vai continuar jogando o jogo, né? Então, isso é legal que para quem tem essa geração ainda vai conseguir usufruir bastante disso. Isso mais no Xbox do que no Playstation 4, mas no Playstation 4 também que deve seguir essa mesma tendência, porque disseram que eles vão ter pelo menos aí uns algum, é, é, uma retrocompatibilidade não do tamanho do Xbox é, SX, mas já vai, já vai ter pelo menos uma centena de jogos ali, que eu acho que é importante. Uh, e outro ponto, né, galera? É, é, ainda tem lançamento né, desses consoles esse ano. A gente vai ter de PlayStation 4 o Last of Us 2, o Final Fantasy 7, que eu acho que vai ser exclusivo é, para PlayStation 4 durante um ano. É, a gente vai ter cyberpunk cara que assim tá tudo tá um hype imenso por causa desse jogo ele vai sair nas duas plataformas né e ele de, ele demorou para sair é, é, é, ele foi né, adiado várias vezes para que com que essa geração conseguisse ter uma performance razoável né assim jogável assim estou exagerando mas se tivesse uma, uma uma uma performance bacana do jogo na próxima geração ele vai ser muito melhor então ainda essa geração tem muito fôlego, tem muita linha para queimar, vale a pena comprar. Eu eu fiz um, um, um vídeo comparando o PlayStation 4, qual que é melhor, né? Qual que eu devo comprar? PlayStation 4 ou o Xbox One? Então eu coloquei aqui na descrição, né, no, vai aparecer para vocês aqui a, a o vídeo aqui em cima para vocês. É, assistirem também, eu acho que vale muito a pena né? Assim, Sem dúvida alguma Esse vídeo vai, vai ajudar você na tomada de decisão Se é Playstation 4 ou se é Xbox One X Eu não sou fanboy Eu tenho os dois aqui, eu curto os dois Inclusive estava jogando é, Shadow of Colossus Agora do Playstation 4 então, é, e eu não vou vender esses consoles, então não adianta perguntar se eu vou vender, porque eu não vou vender, eu vou ficar com eles aí no bom tempo, tá galera? Uh, então galera, é isso, tá? espero ter ajudado vocês aí, é, vale a pena muito, sim, vocês continuarem nessa geração, até porque a nova geração vai ser um pouco cara, não tem tantos jogos anunciados assim, então vamos de Playstation 4, vamos de Xbox One mesmo, beleza? E mais uma vez, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha, se não curtiu, explica por quê. pode negativar também, não tem problema, a gente tá aqui para melhorar, uh, se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso é muito importante para eu conseguir trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Uh, e é isso, beleza galera? Então até o próximo vídeo e... fui!